Jesus Acalma a Tempestade – Um milagre que Jesus fez Um dia, Jesus cruzou um lago junto com os seus amigos, os discípulos. Enquanto eles cruzavam, começou uma tempestade. Ela estava tão forte que o barco iria afundar e os discípulos ficaram com medo. Jesus não tinha notado o que estava acontecendo porque ele havia adormecido, antes da tempestade começar. Os discípulos o acordaram gritando, — Jesus, salva-nos! Estamos afundando! Jesus se levantou e disse para a tempestade, — Acalme-se! Imediatamente, a tempestade parou e as ondas se dissiparam. Jesus disse aos seus discípulos, — Por que estão com medo? Vocês ainda não confiam que Deus protege vocês? Mas eles estavam tão confusos que continuavam a se questionar. Quem é esse Jesus que até os ventos e ondas obedecem ao seu comando?